Humor, amor e muito mais. Amado presidente Haddad, é preciso que, nesse momento, você esteja na presidência, porque o destino fez com que você fosse a pessoa para esse papel. Você, porque você é um sujeito carinhoso, você é culto, você é bonito, você é, você é honesto, você... É, é aberto você é músico você tudo você toca guitarra esse momento mas nesse momento os brasileiros todos ainda não não se caiu a ficha de muito, muita gente no Brasil inclusive dos, dos que se digam, dizem neutros eu tô aqui estava ensaiando o Rei da Vela que vamos levar para Porto Alegre ao mesmo tempo que estou fazendo Roda Viva duas peças que traduziram exatamente aquele momento daquela rebelião maravilhosa, que foi em 68, mas que foi sufocada por um ato militar, o AI-5, que trouxe tortura, tudo. Tudo isso que é programa do, do, desse candidato, do teu adversário, que não se encontra com você nem para conversar, porque o objetivo deles é, chegando no poder, destruir. Não é uma democracia, não é um lugar que ele vai chegar no poder e vai dialogar com a esquerda. Eles estão prometendo destruir. Isso significa que, mais que nunca, você está caminhando muito certo no sentido de chamar para uma frente ampla de defesa da, da liberdade, da democracia, dos direitos humanos, do meio ambiente, de tudo. Você está chamando para a vida. Você está chamando. E, e seu governo, consequentemente, poderá ser um governo de coalizão, inclusive para enfrentar essa onda, para atravessar essa onda fascista que domina o mundo todo e que foi muito bem planejada para ser, para ser, para ser uma praga no Brasil por Steve Bannon, pelo aquele sujeito, aquele Olavo que só diz a palavra porra, porra, que se diz filósofo, não é filósofo, e que, querendo desmoralizar, desrespeitar o Caetano Veloso. Caetano Veloso, ele, perto do Caetano Veloso, ele é só uma... uma, uma, uma... Um bicho furioso, inconsciente, burro, toda hora dizendo porra, porra, porra, porra. A única coisa que ele sabe dizer, e fala enrolado, não se entende, picos o que ele fala, e chama dizendo que tá, Caetano é inteligente. Ora, Caetano escreveu um texto maravilhoso. Ele tem sido o tempo todo um tremendo... Ele tem sido praticamente... Ele, hoje, ele é um dos grandes líderes artistas políticos que o Brasil tem. E ele escreveu um texto sobre esse tal cara, né? esse, esse... ele falou sobre Heidegger. Eu acho que nem tem a ver com Heidegger, porque esse cara não é filósofo. Esse cara é uma cabeça feita pelo Steve Bannon, que lançou essa campanha de ser feita toda subterrânea pelo WhatsApp, para, de repente, aparecer gente que jamais se tinha visto emergir. Enfim, é uma onda fascista que esse Steve Bannon está trabalhando no mundo inteiro. No mundo inteiro. E Caetano escreveu, depois de ler as, os, os mandamentos, não sei quantos mandamentos desse tal dito filósofo, de Araque, desse filósofo do porra, porra, porra, é, que, em que se diz coisas absurdas. Se dizem exatamente em destruir e matar. Matar as pessoas, matar, matar. Quer dizer, é, e Caetano desesperados, e nós temos que conclamar as pessoas a se juntar. E eu estou totalmente com você, Caetano, tanto quanto nós tivemos juntos no tempo da Tropicália Antropófaga, em 68, em 67, desde aquele momento. E você, nesse momento, é uma luz muito forte que pode unir muita gente, inclusive os indecisos. Não é possível indecisão numa cena dessa. Nós estamos fazendo o Rei da Vela. De repente, o, o tem um intelectual pinote que ele diz assim, eu, eu o Abelado primeiro pergunta, qual a posição política do amigo nesses agitados dias de debate social? Ele diz, eu tenho uma posição neutra, não me meto, neutralidade radical. Aí o Abelado I, que é de direita, diz, então o senhor é um extremista de centro? Esses extremistas de centro têm que tomar uma posição. Senhor, não, não, Ciro Gomes não tem essa coisa de fazer apoio crítico nessa hora. O seu irmão também... Não precisa ficar com essa briguinha. É o momento do PDT, o grande partido criado por Darcy Ribeiro e Brizola, esteja unido nessa luta, porque esse momento é mais forte do que direta já. É um momento é, de, crucial, um movimento que interessa o mundo inteiro. O, aquele não, o Bolsonaro, é considerado no mundo o maior fascista do mundo nesse momento a voz mais fascista do mundo, e se pode dizer, desde que se ouviu tudo dele falar não é? De, é, do Ministério do da, da Meio Ambiente junto com, a, com, com o agronegócio e com a FUNAI, quer dizer, o extermínio da Amazônia, o extermínio dos índios, o extermínio dos artistas, da arte, quer dizer, o império do terror. O te, o te, os, os, os terrores e misérias do terceiro Reich no Brasil, nazismo. Para isso eu acho que nós devemos, eu, eu, eu, o Caetano, que inclusive foi muito desrespeitado, eu não gosto dessa palavra respeito, enfim, esse ignorante não sabe o valor que tem. Um, esse poeta, a obra desse poeta, e de todos os poetas, e de todos os artistas, não tem ouvidos para isso. O cara é tapado, é ressentido. É esse movimento de inveja geral que sopra esse... Fascismo em todo o mundo, é, é, é o medo da liberdade, é o avanço que houve nas conquistas sociais, é o avanço que houve nos direitos humanos, é o avanço que houve na diversidade sexual, é o avanço que houve nos grandes líderes de indígenas como Davi Kopenau, como o, o, o, o Krenak, como Krenak, enfim. É, o, o Brasil estava vivendo um momento que poderia... E, e começou a ser gerado esse momento fascista, absolutamente. No, exatamente no momento da vitória da Dilma, quando não legitimaram o governo da Dilma, criaram aquelas pautas bombas, impediram ela de, de, de governar e fizeram um impeachment. Quando foi feito esse impeachment, desse momento até agora, e, e, e no impeachment, esse... Esse cara que quer ser eleito presidente fez um louvor à Ustra. Eu fui torturado. Eu sei o que é uma ditadura militar, eu sei o é que é ter sido torturado. Eu fui exilado. Por sorte, eu fui em países que se libertavam da, da, da ditadura do Salazar. Portugal, a, a, a grande revolução portuguesa que abrangeu... Todos nós que falamos português, português crioulo na Moçambique, onde eu filmei, Angola, Cabo Verde, uh, uh, Guiné-Bissau, enfim, todo, todo uni, uh, uh, aquele lugar na, na Ásia. Como é que se chama na Ásia? Uh, bom, foi uma revolução planetária em língua portuguesa que poucas pessoas conhecem. Nós vamos lançar um livro sobre isso até, porque é muito importante conhecer essa Revolução feita com a nossa língua. Porque nesse momento, é, uma, é um momento que está acontecendo uma coisa tão maravilhosa. Porque, por exemplo, eu fui ao comício do Haddad, seu, seu comício Haddad. Eu falei ali na para uma multidão. Era naquele mesmo lugar que, depois de 64, eu vi o povo todo cantando no Carnaval de 65. Tristeza, por favor, vá embora, minha alma que chora, quero voltar a sambar. Nesse mesmo lugar, no dia de comércio do Haddad, que era o dia seguinte do parto da primavera cultural brasileira, feito pelas mulheres brasileiras que saíram à rua, saíram no Brasil inteiro, no mundo inteiro, o mundo inteiro. Teve um movimento assim extraordinário e, por incrível que pareça, esse movimento foi captado como favorável pelo fascista brasileiro, pelo fascista carioca ou paulista, sei lá, por esse, por esse fascista é, bruto, bruto, bruto, bruto, boçal. Enfim, nesse momento, é, é, é, é, é preciso impedir, porque já tem a SS. Depois de 2016, e agora chegando as eleições, se formaram vários grupos para lascar como é que se diz? o, o símbolo budista, nazista. <risos> nas costas, com faca nas costas de uma garota, de uma igreja. E todos os ataques e tiros que tem havido de mortes, assassinatos, já existe uma SS no Brasil. Nós já estamos vivendo isso. Eu, eu queria que a gente organizasse o movimento, mas com, exatamente com todos, com o pessoal de Sem Terra, com o pessoal de Sem Teto, com, o, com os artistas, com os professores, com com os artistas de todas as áreas, artes plásticas, cinema, teatro, música, e que nós fizéssemos assim, como, lembra da passeata de 100 mil, Caetano Veloso, lembra que estávamos nós, eu, você, Renato Borg, uh, Itlanand, Gil, e 100 mil pessoas, Freira, Clero, uh, Povo, enfim, 100 mil pessoas, testando contra a ditadura e veio o AI-5, que nos ferrou. Não podemos fazer com que esse ano termine com esse governo que vai ser como terminar com o AI-5. A história não pode se repetir agora. Agora, e nós que temos poder diante da vida, porque nós, nós saudamos a vida, nós não queremos destruir esses inimigos nossos. Se eles, se eles perderem... Nós seremos, eles vão constituir um partido que é o partido da oposição, sei lá, então se discute, mas eles não vêm assim, eles vêm exterminar, eles querem exterminar os partidos, eles querem exterminar as pessoas. É muito grave, não é uma coisa para ficar assim, se dando a esses luxos da neutralidade, é uma coisa que nós temos que chamar nós, que tem inclusive os artistas que têm poder de conclamação de todas as áreas, né? e as pessoas, nós devemos chamar para um grande movimento. Eu, eu vou fazer agora o Rei da Vela em Porto Alegre, até o dia. Que, que dia é, Domingo que vem. E, e até o dia 21. Eu acho que na semana, logo no começo da semana, a gente devia fazer uma grande. Manifestação no Brasil inteiro, mas talvez concentrar em São Paulo. Talvez concentrar em São Paulo. Em São Paulo porque São Paulo é a capital do capital, afinal. E é o lugar onde o, o, os candidatos democratas são menos votados. É o lugar, enfim, do capital do capital. Então nós temos que estar no capital do capital para o capitalismo... Jogar o ismo fora. O Brasil precisa de uma perestroica E todos os ismos de machos e fêmeas, todos temos cu. E todos somos iguais. Nós todos podemos nos juntar e fazer uma manifestação para impedir esse muro, esse wall que está sendo construído agora. E que se não houver nada, se não houver um grande movimento de massa, nós vamos ser esmagados. Nós não... E porque é a lógica do fascismo, é esmagar o adversário. Admi... A pessoa que, que, que não consegue ter a liberdade que essas gerações, desde a Constituição de 1988, ganharam, essa libertação a sexual, sobretudo, há uma inveja enorme dessa liberdade, a, a, a, liberdade, a ascensão social das pessoas que, que o governo Lula promoveu, que vão para os aeroportos, que vão para os lugares, enfim, as universidades, tudo isso que, tudo isso que cresceu, isso provocou uma inveja, uma inveja imensa naqueles que ficam defendendo um conceito uh, feudal de Deus, pátria, família, propriedade. Eu faço o papel de Dona Poloca, de uma velha racionária, que diz, eu defendo o meu ponto de vista de... Família, tradição e propriedade intransigentemente. Existe isso, mas isso é uma piada. Isso é uma coisa que não tem força para a vida, tem força para a morte. Para a morte tem, para matar tem, para prender tem, para acabar com tudo tem. E esse país não foi destinado, não, esse país tem uma cultura extraordinária, tem um povo místico, mistiçado muito forte E nós estamos vivendo um momento de cosmopolítica. Nós estamos defendendo a terra, que é uma coisa que, que eu piso agora, nesse momento, e que é o lugar que atrai o nosso corpo. Nós somos terráqueos e, ao mesmo tempo, abre o nosso corpo das coisas concretas, como é o sol, como é o céu, como, como é a vegetação, como é como, como é a vida, enfim. A vida... É, é, é, é, é, essa, esse movimento seria um movimento pela vida e pela primavera que existe, porque a primavera existe, senão não existiria o rei da Vela em cartaz, senão não existiria o carnaval de rua, senão, de, de São Paulo, por exemplo, não digo nem dos outros lugares que já existem, senão não, não, não existiria essa... essa Manifestação mulheres, maravilhosas das mulheres. O Brasil está à véspera de uma, de uma primavera cultural que pode levar o governo Haddad, a formar um governo de coalizão, que vai ser exatamente uma barreira, com muita gente capaz de dialogar depois com esses que perderam a eleição. Eu não quero que essas pessoas morram, eu não quero destruir esses partidos. Que eles fiquem, mas que eles debatam com a gente, que eles conversem com a gente, que eles troquem democraticamente. Eu, de, de, de vocação, sou anarquista. O ator é um anarquista coroado, como diz o ator. Mas nesse momento eu estou de lado da, da, da democracia e conclamo todos, todas as pessoas que têm amor a si mesmo que tem amor aos outros, que tem amor à liberdade, que tem amor ao Brasil, que tem amor à cultura brasileira, que, tem, que, que, que sabe reconhecer se, seus valores, como Caetano Veloso, que foi detratado por um imbecil. Nós não podemos mais deixar acontecer isso. Se não vai acontecer como na Alemanha. Não vai. O Brasil é o Brasil. O Brasil tem força para reagir, para dar uma virada. Olha aqui, estou com uma camisa de Mangueira, da Escola de Samba de Mangueira. Da Escola de Samba de Mangueira. Mangueira é a própria democracia brasileira, como muitas outras coisas são. Então, mais uma vez, vamos nos encontrar, talvez logo no começo da, da semana das eleições, no, no, na terça-feira ou na quarta-feira. Eu, por exemplo, estou disposto. Eu acho que também, se o Caetano estiver, nós podemos juntar muita gente. Tem muita gente aqui. Só no teatro tem, tem, tem, uma, tem quase 60 pessoas. Mas, enfim, fora o público do teatro. Não é? A gente vai sair para a rua. A gente vai fazer o um movimento. A gente não vai precisar de fazer uh, WhatsApp para as pessoas, para doutrinar as pessoas. Nós temos que levar a primavera para a rua e mostrar a vitalidade dela. O poder que tem a primavera, o poder que tem a vida. A primavera é o renascimento, o poder do renascimento do Brasil. O Brasil é uma delícia. O Brasil, o Brasil não pode ficar sendo vítima de recalcados, de pessoas que odeiam, de pessoas que não sabem gostar, de pessoas frustradas, ressentidas. O Brasil... O Brasil, Brasil com Z, com Y, como já falava, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil internacional, é o mundo. Para o mundo é importantíssimo esse momento. Se o Brasil ceder o fascismo, toda essa onda fascista do mundo vai se regalar. E não, e se o Brasil não ceder, vai haver uma primavera no mundo todo, mundial. Vai contagiar, porque a nossa cultura é contagiante. A primavera é quando ninguém mais espera. A primavera é quando ninguém mais espera. E desespera tudo em flor. A primavera é quando ninguém acredita. E ressuscita por amor. Beijos, amor, inveja, sai. Show! Merda! Merda! Tá é bom?